Estamos começando mais um trabalho em revista, uma produção, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesse programa. Veja os direitos que todo trabalhador que precisa ficar em sobreaviso tem. Ela não vai valer o mesmo valor de uma hora normal, porque ele vai estar à disposição da empresa, ainda que não seja chamado. Reforma trabalhista. Juiz André Molina esclarece as dúvidas enviadas pelo Facebook. Assédio moral, um problema grave e comum em muitos ambientes de trabalho. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Todo empregado que é obrigado a manter o celular ligado aos sábados, domingos e feriados tem direito a um mês extra no salário, mas nem todas as empresas pagam esse valor devido em muitos casos, vão parar na justiça. Henrique trabalha como técnico de comunicação de dados em uma empresa de telefonia e internet em Cuiabá. Na rotina de trabalho, ele sempre tem que ficar atento para as demandas urgentes. O cliente que está com problema de internet ou no telefone digital, eles abrem chamado né para a empresa e a gente, é, anotando os dados da empresa, a gente se desloca até o local para exercer a função, que é reestabelecer a comunicação do telefone ou da internet. O horário é das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde, mas a jornada não termina aí. Ao final do expediente, para atender um eventual chamado dos clientes e do patrão, ele ainda permanece de sobreaviso com o celular ligado. Ele fica ligado né? a partir do momento que a gente é, está numa escala de plantão, né? Então a gente tem das 17h35 até as 23h59 com o celular disponível para qualquer eventualidade de uma empresa estar solicitando a presença do técnico ou não, ou somente por telefone mesmo. O empregado em regime de sobreaviso ou prontidão é aquele que fica à disposição da empresa em período de descanso e aguarda ser chamado por celular ou outro meio de comunicação a qualquer momento. Segundo o Henrique, o empregador dele paga um valor a mais pelas horas de sobreaviso, conforme previsto em lei. Mas nem sempre é assim. Em Nova Mutum, a 250 quilômetros de Cuiabá, o técnico de uma empresa de telecomunicações ajuizou um processo na Justiça do Trabalho para reaver o direito. Ele afirmou que ficava com o celular ligado pelo menos duas vezes por mês, durante 24 horas por dia, aos sábados, domingos e feriados, e não foi remunerado por isso. O pedido foi deferido na vara do trabalho de Nova Mutum e confirmado pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A empresa foi condenada a pagar o valor referente às horas de sobreaviso e de dois descansos semanais remunerados por mês. Na decisão do Tribunal, o relator do processo, o desembargador Tarcísio Valente, apontou que o fato de usar o celular do trabalho, por si só, não caracteriza a realização de sobreaviso. Mas se o empregado precisar ficar à disposição da empresa com o celular ligado, as horas devem ser remuneradas. A hora de sobreaviso ou de prontidão, ela deve ter um acréscimo estipulado de dois terços da hora normal, ou seja, ela não vai valer o mesmo valor de uma hora normal, que ele vai estar à disposição da empresa, ainda que não seja chamado. Mas esse artigo é uma referência. Nós temos acordos, convenções coletivas que podem e muitas vezes estipulam um valor até maior para essas horas de sobreaviso e de prontidão. Se o funcionário não atender ao chamado da empresa ele poderá sofrer uma punição. Vamos ver um exemplo de um técnico é, que presta serviços em elevadores, é, escadas rolantes. Se a empresa prevê uma escala de prontidão, de sobreaviso, e esse determinado empregado é obrigado a ficar de prontidão com o celular da empresa e não atende a uma chamada de um cliente, por exemplo, Claro que a empresa pode aplicar, sim, uma advertência, uma suspensão, porque ele não vai estar atendendo a um chamado. Pensamos num cliente preso dentro de um elevador, de um prédio comercial ou de um prédio residencial. Então, a empresa vai ser acionada. Na verdade, quem será acionado é aquele técnico que estará à disposição. Então, ele precisa estar de prontidão. As novas regras trazidas pela reforma trabalhista estão valendo. E para tirar as dúvidas dos internautas, nós montamos este quadro. Confira o comentário do juiz André Molina em relação ao que ficou conhecido como acordado sobre o legislado.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 ou uma maior margem de negociar cláusulas. Até em prejuízo do trabalhador, é verdade, mas interdita alguns pontos sensíveis, dizendo que aqui a negociação não pode avançar. E ainda falando sobre Facebook, acompanhe com a Júlia os posts que foram destaques em 2017. Oi Zequias, isso mesmo. 2017 foi o ano dos memes nas redes sociais e o TRT de Mato Grosso não ficou de fora de nada. Nada mesmo, olha só. Quem não se lembra do meme, você não? Pois é, eles foram usados na página do Facebook para mostrar a importância de usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Sábio é o empregado que usa EPIs, você não. E volta para casa com segurança. O tribunal encontrou uma ótima forma de alertar sobre os perigos de um jeito descontraído. Nossos seguidores amaram, olha quanto coração. Legal, né? E falando nisso, quem não se lembra do meme Nove verdades e uma mentira sobre mim? Pois é, isso pegou tanto porque quem lia o post tinha que adivinhar qual dos dez era mentira, ou seja, apenas uma. Entre tantos itens no post, a nossa página fez quase igual. Nove verdades e uma mentira sobre direitos trabalhistas. A única mentira é a número 3, mas teve muita gente por aqui desejando que fosse verdade. Afinal, não seria tão ruim assim ter folga no dia do aniversário, não é mesmo? Então, o post rendeu mais de 300 reações e muitos comentários, porque causou dúvidas. Mas a maioria acertou sim. Então... Curta agora mesmo o TRT de Mato Grosso no Facebook e siga a gente no Instagram para aprender tudo sobre direitos e deveres trabalhistas. Zequias. Obrigado, Julie. No próximo bloco, acompanhe a entrevista com um dos mais renomados estudiosos em assédio moral, o pesquisador da Unicamp, Roberto Eluani. Ele explica alguns aspectos desse grave problema, que vai além da relação entre vítima e agressora. Não dá para perder. Um momento de conversa com o chefe pode não ser tão simples. Ameaças e ironias constantes afetam a dedicação do empregado. Em um bom ambiente de trabalho, não tem lugar para o assédio moral. O sucesso dessa harmonia está em cuidar das relações. E isto é um compromisso de todos. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Descobri que eu posso ser quem eu quiser.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 Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Ao contrário do que acredita o senso comum, o assédio moral no trabalho não é um simples conflito, mas algo muito maior e que tem causado cada vez mais doenças, tanto nas empresas quanto nos órgãos públicos. Quem explica isso pra gente é o pesquisador da Unicamp, Professor Roberto Eloane. Professor, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. É, antes da gente entrar propriamente, professor, eu queria só para todo mundo que está nos assistindo ter uma ideia da, da sua trajetória com esse tema né, e sua, seu estudo sobre ele. O senhor é graduado em Direito e em Psicologia pela USP e pela PUC de São Paulo. O senhor é mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Doutor em Psicologia e livre docente em Teoria das Organizações pela Unicamp. Quer dizer, uma pessoa que está há muito tempo envolvida com o, a, o, o contexto é, de administração empresarial. É, muito trabalho, né? E psicologia, e psicologia também, psicologia né? Também. Por que, que o senhor diz, diz que não é um simples conflito o assédio moral? Não é uma relação entre um assediador e um assediado? É porque existe uma crença, né? um mito, quando se fala em assédio moral, né? é sempre um sujeito ríspido, um troglodita e a vítima. Né? É a vítima e o agressor. Né? Eu nem gosto muito desse termo vítima e agressor. E é natural, essa é a visão popular, a representação que as pessoas têm a respeito do assédio. Né? Alguém está judiando, está humilhando, está discriminando, e tem lá a vítima, o homem a mulher que sofre aquilo. É claro que sempre vai ter alguém que faz o assédio, que pratica, né, que está na linha de frente. Só que isso não acontece assim. Você tem que ter um ambiente propício para que isso ocorra. Você tem que ter uma certa licença da instituição, da empresa, da organização, para isso, é isso que aconteça. Né? Ah, então, quando você tem um processo de assédio, né, você tem uma história por trás. Né? A gente tem que analisar o contexto... Onde é que ele se dá? Como esse trabalho é organizado? Como se dão as promoções? Como se dá a própria contratação? Como ocorre a dispensa? A gente tem que ver se tem práticas agressivas, práticas racistas, discriminação homofóbica, se você respeita a ideologia que não é a predominante naquela organização. Enfim, você tem que analisar todo o contexto para daí a gente entender o processo de assédio. Eu sempre falo, numa organização, seja lá qual for, público ou privado, pequena ou grande, média, seja lá o que for, onde você tem uma prática respeitosa, qual seja, você tem alguns princípios, você procura ter justeza, qual seja, um compromisso com a justiça, um compromisso com as pessoas, a probabilidade de nós termos assédio é muito menor. Então, não é um caso de um gerente? Não. Não é uma, um, um, como o senhor diz, não é uma relação entre pessoas. E o senhor costuma dizer uma frase que eu separei aqui. Individualizar o assédio é um erro. É um erro, porque você não resolve o problema. Vamos dar um exemplo para o espectador entender direitinho. Né? Eu, é, é muito comum, Eu eu, quando eu morava em São Paulo, eu morava bem ao lado da linda paulista, né? bem lá certinho da Paulista, que tem né, um centro financeiro, o assim, de São Paulo, aquela coisa toda, né? E tem muitos bancos, todos os bancos tem lá, estão tem, lá. Você pega qualquer banco, está lá, está representado. E, e não raro eu ia passar para, eu fui profissional na GV muitos anos, muitos, tantos anos, né? Eu ia para a para eu ia até a pé da minha casa e tava malhando um Judas. Quem é esse Judas? Era um gerente de banco. <risos> eu, eu ficava, daí eu conversava até com o pessoal do sindicato lá. Gente, mas vejam bem, tudo bem, às vezes o sujeito ele foi abusivo, foi realmente impertinente, foi grosseiro, foi um monte de coisa. Cobra aquelas metas, xinga, já. tudo bem. Não que ele não tenha responsabilidade, é claro, tá? Ele sabe o que está fazendo, não é uma criança, ele tem que ser responsável. Agora, por que está que acontecendo isso? Né? Eu perguntava, vocês pararam para pensar? Porque ele também tem que cumprir uma meta que é uma loucura e se ele não o fizer, e não recebe bônus algum. E se ele não fizer depois de muito tempo, ele está na rua. E o que, que os bancos espertamente faziam? Né? Deixavam mais dar de Judas e depois colocavam outro gestor. Sob as mesmas condições. ou seja, depois de seis meses você tinha um outro Judas. E não resolveu nada. Porque o problema não era o José, o Joaquim, o Mário que estava à frente. O problema é que você tinha metas terríveis de serem cumpridas, praticamente impossíveis de serem cumpridas e que, independente do gestor ou não, um pouco mais afável, outro menos, outro mais troglodita, aquilo ia acontecer. Qual seja, a gente começou a discutir com o próprio sindicato, e daí eu fiz, inclusive, palestras com o pessoal, a gente trabalhou junto, admitindo, inclusive, a prática de assédio, houve um acordo entre os representantes dos bancos e do sindicato, dizendo, olha, primeira coisa, vamos admitir que essa forma de organizar o trabalho está errada. Nós vamos ter que admitir que o assédio é produto de uma organização do trabalho doentia. Né? E que vai adoecer pessoas, e que vai gerar assediadores. Essa prática que o senhor está falando é, tem a ver também com outro conceito que os pesquisadores, o senhor fala muito, que é a questão da densificação do trabalho e da desumanização. Queria que o senhor explicasse é, um conceito e o outro na prática, como é que isso se dá. Então, a densificação é um termo que foi cunhado por pescadores franceses, né? É um termo bem recente, né? A gente usava, eu mesmo usava aqui, trabalho com uma sala de trabalho há mais de 30 anos, a sede há 20 anos, e eu sempre usei nas aulas, enfim, palestras, termo intensificação. Não é que ele esteja desatualizado, <risos> é que quando a gente falava intensificação, a gente está falando de um conceito que, em verdade, vem da administração da produção, da engenharia de produção. Né? É a hora trabalhada e o que é produzido. Eu intensifico quando, no mesmo período, no mesmo espaço de tempo, eu produzo mais, eu intensifico o trabalho. Isso é uma questão. De Só que essa intensificação se tornou tão forte que não expressava esse termo intensificação a realidade concreta do mundo do trabalho. Então os franceses começaram a perceber, mas peraí. É mais do que intensificar, é não permitir que haja poros, é não permitir que haja brechas para as pessoas se, inclusive se conhecerem, inclusive se ajudarem. Daí criar um termo densificação, explicando. Eu sei que a Aline não está passando muito bem, eu chego, ela está tá batida, um, um olhar fechado, meia tristonha, eu tenho as minhas tarefas a serem feitas. Agora, se eu percebo que a Aline está assim, eu, como ser humano, Roberta, Luane, eu posso dar uma paradinha no meu trabalho, eu deveria dar uma paradinha no meu trabalho, falo, Aline, o que está acontecendo, minha amiga? Estou percebendo que você está tristonha, está tensa, é, chegou um pouco atrasada, está toda a minha... tá, Posso te ajudar? Daí você pode falar para mim, olha, Luane, é, realmente, eu tô, tive um problema na família, não sei o que eu, eu nem sei como é que eu vou começar a fazer as coisas aqui. Eu tô, fica cá, vamos tomar um café, eu volto, eu te ajudo a encaminhar e depois você vai. Veja bem. Mas a organização hoje do trabalho não, não permite isso. Não permite isso. Ela densifica, qual seja. Eu não tenho tempo sequer para ser solidário. E é claro que a Aline, se aconteceu o contrário, o Roberto Elone, que não está legal, a Aline não vai poder fazer isso por mim. Então, a densificação é mais do que a intensificação. É porque que é denso. Ela não permite que as pessoas pensem, sintam qualquer coisa que não esteja diretamente relacionado, que essa coisa não esteja relacionada com o resultado. E isso traz a desumanização e, por consequência, a, a somatização, o adoecimento. É isso, é, doutora? É, é, por quê? Porque as pessoas se tornam coisas. Rex, né, como se diz o juiz, né, as pessoas se tornam coisas, elas deixam de ser pessoas. É, é aquilo que o Kant chamava de instrumentalização. Você instrumentaliza todas as relações. É, o o Eloane começa a se relacionar, Sérgio, a consequência com a Aline. Não porque a Aline, ele vai ter uma, uma relação de afeto com uma amiga, ele se relaciona com a Aline só quando a Aline tem alguma coisa em benefício para ele no trabalho. E vice versa e daí é claro que é, desse, dessa relação é, vão surgir outras relações e um processo mimético de imitação. As pessoas começam a imitar, olha como é que o jogo aqui nessa empresa é. As pessoas fazem alguma coisa sempre obtendo alguma recompensa. E isso passa a ser uma cultura predominante na organização. É claro que acaba gerando um ambiente no qual você tem centenas, até milhares de pessoas trabalhando junto, mas, em verdade, todas se sentem só. Professor, esse é um assunto que a gente poderia falar muito mais tempo, mas o nosso está acabando. É, o senhor é, tem um site é, para denúncias e como é que as pessoas, porque imagino que muitas das pessoas estão nos ouvindo, estão se identificando com o que o senhor fala, como denunciar e por que, que as pessoas têm medo de denunciar? Elas têm, você colocou você tocou num ponto que é muito delicado, é a questão do medo e da vergonha. Medo pelo desemprego. Você imagine, hoje, isso sempre foi hoje, com o desemprego que nós temos, admitido pelo próprio governo, você fazer uma denúncia é um risco. Né? E as pessoas pensam, bom, eu já estou mal. <risos> Se eu faço uma denúncia e ela não é bem acolhida, né? sobre vários aspectos, talvez eu fique pior. Então tem a questão do medo, medo concreto. Né? Outra questão é a vergonha. O, o assédio sempre é muito humilhante. E aí tem uma questão de gênero, hein? Vou fazer um recorte. Para o homem, sobre esse aspecto, é pior. A gente vive uma sociedade machista. França, eu, eu conheço muito bem. A França não é diferente. Tá? Uh, qualquer país não é diferente. Tá? O machismo é muito forte. Tem tanto que uma... uma uma música que é brasileira, depois se tornou culte no México, hoje está no mundo todo. Homem que é homem não chora. Né? Para o homem admitir que ele foi humilhado, para o homem admitir que ele não fez, não conseguiu reagir a contento, para ele é muito duro. Eu não pude abordar, mas parece essa questão, até porque é, é longa, mas aqui eu acho que dá para a gente colocar. Eu já tive casos de pessoas, de homens que foram assediados na área pública e na área privada. E não contaram absolutamente nada para suas esposas, para suas namoradas. E veja bem, e se davam bem, é diferente, e se davam muito bem. E quando eu os indaguei, por que, que você não fez isso, rapaz? A tua companheira é gente boa, é uma pessoa que te ama. Eu nunca vou esquecer de um aluno que chegou para mim, um no executivo, muito correto. Ele falou, "Eloane, eu estou contando para você, porque você é uma pessoa que eu confio muito. Eu não contei para a companheira, porque era a única pessoa que eu sentia que ainda me respeitava e começou a chorar. Qual seja, ele não contou porque ele queria ter uma imagem ainda positiva, pelo menos da mulher dele, porque os demais pessoas o humilharam de forma brutal. E essa possibilidade... Isso é, essa é a questão complicada, entendeu? É a vergonha, inclusive, de ter admitido que fizesse isso com ele. Mas uma possibilidade, professor, é esse site, é isso? O site é um site de denúncias, não, não, não é escritório de advocacia, não é consultório médico-psicológico, não é nada, a gente não ganha absolutamente nada. É, eu brinco que isso dá prejuízo, né? quer dizer, é, e o objetivo é pesquisar e aprofundar e as pessoas poderem contar suas histórias, desabafarem e receberem uma orientação. E o senhor também é autor de vários livros, e o livro A Sede Moral no Trabalho é o senhor com a professora Margarida Barreto e Maria Esther de Freitas, Está aqui, para quem quiser conhecer, professor Roberto Eloane, pesquisador da Unicamp, como a gente conversou aqui, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, muito obrigado mesmo. Por todas essas informações, e assim a gente termina o programa desta semana, mas você sabe, pode revê la a qualquer momento na página do TRT na internet no link vídeos ou no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, o Twitter, o Instagram e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.